Olá, pessoal, tudo bom? Roosevelt falando aqui, geralmente é a Marta, já disse isso antes, mas eu comecei a fazer mais vídeos, então vou aparecer com mais frequência aqui também, tá? Então vamos lá, estamos aqui na nossa série de vídeos sobre expressões e termos da língua inglesa, muito usados na nossa querida propaganda, publicidade, comunicação e negócios também. Hoje qual é o termo? Qual é o termo? O termo é benchmarking ou benchmarking são duas variações. E o que seria esse bendito benchmarking? Que palavra capciosa, estranha. Mas não se assustem, eu vou explicar tudo para você hoje. Você já ouviu aquela expressão a grama do vizinho é mais verde que a sua? É uma expressão antiga, talvez não usem tanto hoje, mas seria o que? Você está comparando a grama do vizinho. Então seu gramado está ali, você cuida dele, você acha que está bom, que está ótimo. Só que você passa na rua e o gramado do vizinho ali no quintal dele está bem mais vistoso, aquela grama está bonita, é, parece até ser melhor que a sua e você fica abismado com aquilo. Como é que ele consegue ter aquele gramado? E eu não consigo. Então você, sem querer, já está fazendo um benchmarking, você está criando uma referência, está comparando o seu serviço, o seu gramado com outro gramado, e assim querendo chegar naquele padrão, talvez até superá-lo. Então o benchmarking tem muito disso, você estabelece uma linha demarcatória, você estabelece um limite, é, que seria o seu padrão ideal de excelência, e você vai tentar ao máximo chegar naquele nível. Então benchmarking seria como estabelecer um ponto de referência onde você vai realizar um processo de estudo e comparação, para que você chegue naqueles padrões que você definiu como o ideal para você. Ou seja, você vai adaptar, você vai melhorar, você vai é, estabelecer coisas na sua empresa que você talvez não tinha antes, mas que o mercado está oferecendo em geral. Você vai dar uma olhada nos seus concorrentes verificar o que, que eles estão fazendo e procurar ficar no mesmo nível deles. Você não pode ficar para trás. Então, o benchmarking é isso. Você tem que seguir a concorrência. Não quer dizer que você vai copiar a concorrência. Você não vai copiar as estratégias de marketing deles. Você não vai copiar é, os jargões, como é que ela vende as coisas. Você não vai aqui fazer igual o, aquele filme do Ed Murphy, né? Onde existia uma rede de lanchonetes que copiava descaradamente o McDonald's. Depois a gente vai colocar aqui o nome do filme. Mas enfim, isso não é benchmarking. Benchmarking, você olha para uma empresa olha para um nicho e vê que, opa, estão fazendo coisas novas aí. Eu preciso me adaptar, eu preciso me adequar, eu preciso estar é, à frente do meu tempo, eu não posso ficar apenas fazendo aquilo que eu fazia sempre e que funcionava e que dava certo. Eu tenho que fazer aquilo que o mercado está mostrando que é o ideal, porque o mercado, num todo, ele se regula dessa forma, ele atende às necessidades dos clientes. Então, de repente, você está numa época onde é, muitas coisas que não eram feitas antigamente, hoje já são oferecidas para os clientes. Então, se você não fizer a mesma coisa, você vai ficar para trás. Se inspire na concorrência, procure coisas que ela esteja fazendo e que você conseguirá fazer também dentro de um espaço de tempo considerável e válido para você. Talvez ele seja de semanas, talvez, seja, talvez ele seja de alguns meses. Mas você tem que conseguir viabilidade para isso. Então cuidado, não vá se comparar com os gigantes, que você sempre vai perder. Compare-se com aqueles que você consegue chegar até eles, que você consegue alcançá-los. Tá? Então benchmarking bem feito também, ele tem que ter os pés no chão. Comparação sempre, mas utopia talvez seja um caminho não muito seguro a você seguir, tá bom? É isso por hoje, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Compartilhem com seus amigos, marquem o pessoal aqui na, nos comentários, né? tem gente que precisa saber o que raios é benchmarking, né? que é uma ferramenta muito boa para que ela não fique parada no tempo e saiba o que fazer e saiba como crescer junto com o mercado e não ficar na idade da pedra, tá bom? Abraço, sigam a gente.